Bom dia, daremos início a 36ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.0005.26.2017.31. Resolução do contrato de energia regulada 274.2014, firmado pela usina fotovoltaica Inharé 1SA, no âmbito do sexto Leilão de Energia de Reserva de 2014. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2: Processo 48.500.0065.31.2022.15. Requerimento administrativo interposto pela usina Chavantes S.A., com vistas à anuência à resolução do contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados, celebrados com a Amazonas Energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Base Almeida. Item 3, processo 48.500.073.12.2022.53. Requerimento administrativo interposto pelo condomínio West Shopping Rio, com vistas à alteração da classe de consumo de consumidor livre para consumidor especial. Vamos sorteio. Diretor Elvio. Item 4, processo 202268 requerimento administrativo e deposto pela Geocongelatinas do Brasil LTDA, com vistas a modelar suas cargas junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, como consumidor especial. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 5, processo 48500001194201974, Aprimoramento regulatório em função da publicação da portaria 221.2022 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em Metro que dispõe sobre a regulamentação técnica metrológica consolidada para sistemas de medição ou medidores de energia elétrica ativa e ou reativa, eletrônicos, monofásicos e polifásicos e sistemas de iluminação pública. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 6. Processo 48.500.045.07.2022.41. Recurso administrativo interposto pela Optigera SA em face do alto de infração número 15-2022 elaborado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 7, processo 48.500.0048.17.2020.02, recurso administrativo interposto pela EBS Sistemas de Energia SA, em face do despacho 3.881-2021, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD. Diretor Elvio. item 8, processo 48.500.0001.01.2020.28. 000. 000. Recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel, e pelo Banco BTG Pactual SA, em face do despacho 3513 emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, a SRG. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Item 9, processo 48500 recurso administrativo interposto pelo município de Barroso, Estado de Minas Gerais, em face do despacho 1.088-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 10, processo. 48.50.0002.01.2021.35. Recursos administrativos interpostos pela CEMIG Distribuição SA e pela Laticínio Sevilha SA, em face do despacho 890-2021, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. O diretor Giacomo. Item 11, processo 202101 Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 1028 2022 emitido pela SMA. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 12, processo 48.500.0040.10.2020.61, recurso administrativo interposto pela COPEL Distribuição SA, em face do despacho 3.077.2020, emitido pela Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, SP. Diretor Giacomo. diretor de a, como Francisco Base Almeida, não participará do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 13 é o processo 48.500 e outros pedidos de reconsideração interposto pelas empresas Maracanã, Geração de Energia e Participações S.A. e PEC Energia S.A. em face do despacho 2.209/2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O diretor já, com Francisco base Almeida, não participar do sorteio do item 14, conforme se estabelece o artigo 50 da norma de avaliação anel nº 1. O item 14 é o processo 48.500.040.69.2007.82 e outros pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do, do Brasil, CGT Eletrosul em face das resoluções autorizativas 12.494, 2022, 12.495, 2022 e 12.496, 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 15. Processo 48.500.073.96.2022.25. Pedido de medida cautelar interposto pela PowerTech, engenharia, serviços e locações de, geração de geradores de energia, máquinas e equipamentos S.A. Com vista ao reembolso do custo dos combustíveis, combustíveis destinados à usina termoelétrica Vila do, de Matupi. Sorteio. Diretor Giacomo. Item 16, o diretor de ar, como Francisco Bárcio Almeida, declara suspeito de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 13 da norma de admissão anel nº 1. O item 16 é o processo 48.500.074.01.2020.08, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, interposto pela SP2, Centrais Elétricas SA, em faixa de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 17, processo 48.50.0035.84.202.84 e outros. Requerimento administrativo. Com pedido de medida cautelar interposto pela Renova Energia S.A., com vistas ao indeferimento dos pedidos de outógrafo formulados pela Sky Energy Participações LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Isso. Tá. Item 18: processos 48.500 a 050, 61, 2019-77 e 2009, 202001 Requerimento administrativo interposto pela Brasil, Biofil é, SA. Com vista ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da Central Geradora Termoelétrica BBF Baliza, bem como da alteração do seu cronograma. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 19, processo 48.500.04.87-2019-34, Requerimento administrativo interposto pela Guasco do Brasil LTDA. Com um vista ao reconhecimento excludente de responsabilidade pelo descumprimento de cronograma de implantação da central geradora termoelétrica Cuari ca Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 20, processo 485000009 Autorização para a EOMARAL-3, SPSA, implantar e explorar. A central geradora eólica Filgueira-3. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. e 21, processo 48, 500, 39, 06, 2021 12 e outros. Autorização para fótons de Santa Conceição Energias Renováveis SA, implantar e explorar as assim, centrais geradoras fotovoltaicas, fotons fótons de Santa Conceição 4 a 7. Vamos ao sorteio. Item 22 processo 4850005474201102 e 5494201175. <coughs> Desculpa. Autorização para Pacific Rádio Energia do Brasil LTDA implantar e explorar centrais geradoras eólicas Paraíso Farol 2 e 3. Diretor Ricardo Item 23, processo 48.500.0014.41.2020.76.14.38.2020.52. Autorização para ONSUNA Energia Participações Ltd.A. implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Rafaela 1 e 2. Diretor Fernando. 24, processo 48.500.0001.08.2022.10. Autorização para a Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco, CITEP. Implantar e explorar a gerad central geradora fotovoltaica CITEP. Diretor Elvio. Item 25, processo 48.500.022.75.2020.25, alteração de características técnicas da central geradora eólica Ventos de São Ricardo 12. Outro da Ventos de São Ricardo 12, energias renováveis S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 26, processos 48500003800201724 38, e 38.03.2017.68. Alteração de características técnicas da central geradora, das centrais geradoras fotovoltaicas. Mendubin 2 e Mendubin 5. Diretor Elvio. Item 27, processo 48.50.005621.2021.16 e 2021 5.2, alteração das características técnicas das usinas termoelétricas Car QI19 e de 1, otorgadas respectivamente a K PowerShip Brasil Energia LTDA e K PowerShip Futura Energia LTDA. É, diretor Fernando. Item 28, processo 48.500.0050.79-2021, declaração de utilidade pública complementar para fins de desapropriação em favor da IPIRA, NGSA, das áreas de necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica pira Vamos ao sorteio. Diretor Fernando.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 Item 31, processo 48.500.0057.30.2022.14. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da ONU Cristalina Geração de Energia LTDA. das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão UFV Cristalina, subestação Cristalina e Neo. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Em 32, processo 48.500.007103-2022-18 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da ela Eólica Passagem SA das áreas externas da passagem da linha de transmissão EOL Passagem e subestação Corrais Novos 2 Diretor Fernando Item 33, processo 48.500.007.309.2022.30, declaração de utilidade pública para fins de é, instituição ou administrativa, em favor da COPEL, distribuição SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Porto do Paranaguá, terminal de do de Paranaguá. O seu sorteio. Diretor Ricardo. Item 34, processo 48.500.007308.2022.95, declaração de utilidade pública para fins de instituição de iniciativa, em favor da COPEL Distribuição SA, nas áreas é necessárias a passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Santa Teresina-Cianorte. Diretor Fernando. Item 35, processo 48.50.007.3.25.202-22. declaração de utilidade pública para fins de instituição de saída administrativa, em favor da Raios do Poeta, usina geradora spl TDA, das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Raios do Poeta, com Raios Novos 2. Diretor Ricardo. Item 36, processo 202277 declaração de utilidade pública para fins de instituição de setembro administrativa em favor da Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia, COELBA, das áreas necessárias a passagem da linha de distribuição autofêmeas, Mundo Verde. Sorteio. Diretor Ricardo. Item 37, processo 202279 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidor iniciativa em favor da Bom Jardim Energia Solar 1SPSA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV, Bom Jardim, subestação ICO. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 38, processo 48.500.0006.90.2022.14, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 11.262.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de seridão administrativa, em favor da central geradora eólica Seridó 2, S.A., das é necessárias à passagem da linha de transmissão complexo eólico Oeste Seridó, subestação Santa Luzia 2. Diretor Elvio. Item 39, processo 48.500.056.83.2021.10, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 10.962.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa em favor da MES 5 Energia S.A. Das áreas que necessárias a implantação da linha de transmissão Cidade Industrial Charqueadas 3. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 40, processo 202175 alteração a é pedido do anexo da resolução autorizativa 10.961.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da MEI 5 NGSA, nas áreas internas, a implantação da linha de transmissão Charqueadas 3, Triunfo. no um sorteio? Diretor Giacomo. O item 41 será distribuído por conexão ao processo 202276 sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na 14ª sessão de sorteio público ordinário de 2022 tendo em vista o artigo 4 da norma de agoniação anel número 18, o item 41 ao processo 48.500.062.16.2022.98, e o assunto é a redução unilateral do escopo e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 59 59.2001, firmado com a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em razão da licitação de novo serviço na subestação Centro, prevista no leilão de transmissão número 2 2.2022. Esse então foi o projetor Elvio. Item 42, processo 48.500.0038.02.2020.31, requerimento administrativo interposto pela Companhia da Elétrica de São Francisco, CHESP, com vistas à extensão do prazo de outorga por motivo de excludente de responsabilidade no atraso da, na entrada em operação comercial do contrato de concessão número 10 2001, 11, perdão. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. E o item 43, o processo será distribuído ao diretor-relator sorteado anteriormente, o diretor já como base é, Almeida, tendo visto o artigo 8º da norma de anel nº é 18. O item 43 é o processo 48.500.05607 2021-12, requerimento administrativo interposto pelo frigorífico Montes Claros-Eirelli em fase do despacho 2.123-2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em fase do despacho 975-2022, emitido pela SMA. Isso então foi o diretor Giacomo. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 36 sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.